Hoje nós estamos no segundo dia da campanha, buscando colocar Deus em primeiro lugar, a presença dEle. Vamos orar, Senhor Deus, sabemos que o Senhor fez todas as coisas, o Senhor é um Deus que ninguém te criou, ninguém te formou e ninguém te instruiu e ensinou as coisas que o Senhor devia fazer. Mas um dia... A sua criação. Olá. Hoje nós estamos em se renovo dia contra da de, campanha, desobedecendo buscando, e não só isso, colocar Deus em primeiro não lugar, conhecendo o seu dele. próprio erro Vamos orar. Mas o Senhor, Senhor Deus, Deus destinou para nós. Sabemos que o Senhor, aquele que fez todas é o nosso as coisas, Senhor e Salvador. O Senhor é um Deus que e é Jesus Cristo que criou. E quando ele veio sobre a terra, ninguém te instruiu, e foi pisar, ensinou as coisas que o Senhor deveria como se fosse terra seca, como se fosse uma terra sem, sem força, não havia nele beleza e formosura quando ele se entregou na cruz por nós, quem olhava para ele não via boa aparência nele porque ele já estava pisado, moído, ele estava já sobrecarregado por causa dos nossos pecados, ele foi desprezado e os homens escondiam dele escondiu para não vê-lo, porque ele ficou desfigurado, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas aflições e ele foi aflito, ferido por ti, meu Pai, e oprimido, porque o Senhor permitiu para que ele pudesse restaurar e provar o amor que o Senhor tem por nós, o Senhor, Deus Pai, entregou o Seu Filho por amor de nós, para provarmos, para provar para nós o quanto nós somos importantes para Ti. E este mundo, as feridas, as transgressões, as iniquidades, os males desta vida, tenta mostrar para nós que nós não temos valor. Mas o Teu Filho foi ferido, diz lá em Isaías 53, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós possamos alcançar a paz ainda neste mundo, ainda no meio das tribulações. E pelas pisaduras, pelos machucados dele, nós somos sarados, porque somos restaurados para que para que nós possamos estar de novo na Tua presença. Nós andávamos como desgarrado, como ovelha que andava pelo caminho sem o Seu, Pastor. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor, assim como o Senhor entregou o Seu Filho, tendo a certeza que o Senhor restauraria de volta a comunhão conosco, nos colocaria de volta na Tua presença, não por nossa força, e nem porque fizemos por merecer, mas por causa do Teu Filho Jesus. Ele abriu mão do trono de glória, despiu da sua glória como se lançasse um manto fora dele. E ele desceu sobre a terra, padeceu sobre a mão de Pons Pilatos, subiu aos céus onde ele está sentado à direita do Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, Jesus, por tudo isso que fizeste. Porque na palavra do Senhor, disse que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, um que esmagaria a cabeça da serpente e traria de volta a criação junto ao Criador. E o Espírito do Senhor Deus está sobre Cristo, porque Ele foi ungido para pregar boas novas, boas notícias, aos que são manso para ouvir e enviou para restaurar os contritos de coração, aqueles que estão sofrendo e a proclamar a liberdade, aqueles que estão presos, às vezes prisão sem muro, que os olhos humanos não podem ver, mas o Senhor sabe qual é o cativeiro de cada um. Então, Senhor, abre as prisões que há em nós, nos liberta e ajuda-nos, Senhor a entender o ano aceitável do Senhor, o dia do nosso Deus, o dia da vingança de Deus que vai quebrar todas as barreiras que há em nós, para que nós possamos ser consolados. Meu Deus, na Tua palavra diz que o Senhor ordenou que Jesus se erguesse para que após a crucificação a morte, a ressurreição, Ele ressuscitasse para que todos aqueles que nele crê sejam feitos filhas e filhos de Deus. Meu Deus, o Senhor ungiu o Teu Filho para morrer por nós, para nos tornarmos pessoas piores ou nos condenar com castigos, com dificuldades do dia a dia, a qual não haveria solução. O Senhor dá o frio conforme o cobertor. Na Tua palavra diz que aqueles que o Senhor ama vai ter que guardar a Tua palavra. Então ensina-nos, Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso para nos ensinar aquilo que Te agrada. Nós queremos Te agradar, mas nós lutamos contra nós mesmos. Porque, meu Deus, aquilo que era bom, que nós desejávamos fazer, quando nós... Mal percebemos, nós fazemos aquilo que não te agrada. E aquilo que não era para fazermos de ruim, sem perceber a nossa natureza, ela vai e faz. Nós não temos um autocontrole sobre nós, se o Senhor nos tiver conosco. Então eu te peço, Senhor, quem pode nos livrar de nós mesmos? Quem pode nos livrar das nossas maneiras que nos afasta de Ti, dos hábitos que nos afasta de Ti, das palavras, os pensamentos que às vezes temos que pecamos contra Ti. Quem pode nos livrar dessa natureza, meu Deus? Se o Senhor não for conosco, porque na Tua palavra diz, Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e os que não andam segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo, porque Jesus morreu para entregar para nós a maior joia, que é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o lei da vida em Cristo. E quando nós guardamos a Tua palavra, meu Deus, nós estamos com o Espírito Santo. Quando nós guardamos a Tua palavra e dizemos que Jesus Cristo Ele é Senhor ele pisou sobre a terra, morreu e Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Teu Espírito está em cada um de nós. Então, meu Deus, ensina-nos a desenvolver essa comunhão, a proclamar para nós mesmos quão grande é o Senhor, a reconhecer a sua grandeza, ajuda-nos a controlar a nossa língua, Põe, meu Deus, um guarda, um anjo guardião sobre os nossos lábios, para que a gente não venha reclamar, não venha mal dizer o nosso próximo, para que nós possamos ter palavras boas de vitória. Meu Deus, nós sabemos que se nós inclinarmos para as coisas erradas, será a morte da nossa fé. Nós não podemos andar que nem um zumbi, como se não tivéssemos vida. Porque na Tua palavra diz que aquele que tem fé e não age, ele é como se estivesse se um sepulcro muito bonito, mas morto por dentro e por dentro a sua podridão. Nós não queremos andar mortos por dentro, Senhor. Nós queremos ter vida e vida com abundância, porque para isso o Teu Filho se manifestou sobre a terra para que nós podemos ter abundância nos doze pilares de nossas vidas. Meu Pai, nesta manhã, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós, porque sabemos que fomos salvos, não pela nossa força, mas pela graça, pela esperança que não se vê, por aquilo que alguém vê pela fé, mas não espera. Então, Jesus, Ele nos colocou diante da Tua presença novamente, meu Pai. E às vezes nós não temos palavras, não sabemos como orar, não sabemos o que dizer e nem o que pedir. Mas eu te peço que Teu Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza, que Ele nos conduza nessa vida, no meio das adversidades, no vale da sombra da morte. Porque sabemos que nós não, não temos palavra para poder pedir como convém. Mas o teu Espírito Ele é poderoso para interceder por nós. E ainda que nós não temos palavra, Ele transforma nossas palavras em gemidos inexprimíveis e apresenta diante do Senhor aquilo que essa pessoa precisa. Meu Deus, o Teu Espírito examina os nossos corações, Ele sabe qual é a intenção do nosso Espírito, ainda que nós não sabemos, ainda que nós nos sentimos perdidos na caminhada, ainda que nós não temos uma clareza do que devemos fazer, mas Ele intercede por nós e por todos aqueles que creem em Ti e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que passamos momentos de adversidade, esses momentos contribuem para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos corrigir o nosso caminho. Quando as coisas não vão bem, nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos ensina que nós devemos corrigir nossa roda, que nós devemos corrigir nosso caminho e rever os nossos passos. Porque antes, meu Deus, quem Te conheceu, quem poderia ter dado filho por amor àqueles que não tinham valor algum? Quem poderia, meu Deus, dar o seu único filho e depois fazê-lo ressuscitar para provar que o Senhor é poderoso para nos guardar até o dia da vida eterna? Ainda após essa morte, o que nós poderemos dizer? Quem, quem poderia nos chamar e justificar, estamos oh Senhor, estando ainda nós errados, nós estávamos destinados à morte eterna, e o Senhor mudou a nossa rota, colocando o Teu Filho no nosso caminho, e Teu Espírito Santo para estar conosco, quando Teu Filho subiu, o Teu Espírito está sobre cada um de nós, Uns, meu Deus, precisa desenvolver mais o relacionamento, outros estão desenvolvendo, mas todos nós precisamos, cada dia mais, andar de glória em glória na tua presença, andar de vitória em vitória, e nós te pedimos, meu Deus, quem poderia fazer todas essas coisas por nós, então, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que não falha, mas a nossa fé tem hora que não entende o seu agir. Tem hora que nós pensamos que estamos só. Então ensina-nos, Senhor, E mostra, meu Pai, prova para nós, meu Deus, para o nosso entendimento, para nossa alma, que nós não estamos só. Nos abençoa, meu Deus, para que nós possamos ter a alegria de dizer que o Senhor é o nosso Deus, para que os que ainda são Teu e não sabem, possam acender uma grande luz, Através de nossas vidas, que essas pessoas que estão ouvindo essa oração, aqueles que vão ouvir, que essa pessoa que está ouvindo, ela seja uma carta viva, que mesmo que ela não tenha palavras para dizer, ela possa ser lida por aqueles que por ela passam, que teu Espírito Santo venha revelar aquilo que os olhos não podem ver, o que o ouvido não pode ouvir e o que o coração humano ainda não sentiu. Então, meu Pai, quem poderá tentar acusação contra esta pessoa? Quem poderá tentar, meu Deus, alguma acusação que arranque ele das Tuas mãos, da Tua presença? Se é o Senhor quem o justifica, se é o Senhor quem o escolheu, meu Deus, quem é que pode condenar? Pois quem morreu por nós foi quem nos condena ou foi Cristo? Quem morreu por nós foi o Teu Filho, a qual ressuscitou dentre os mortos. E também está à direita do Senhor, meu Deus, intercede também por nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? É, não vai ser a tribulação, não vai ser a angústia, nem as dívidas, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem o frio, nem a espada, nem o calor. Como está escrito na Tua Palavra, em Romanos 8, por amor de Ti, nós fomos entregues à morte. Todo dia, todo dia se levanta algo para nos matar. Matar nossa fé, nosso ânimo. Sem nós percebermos, meu Deus. Mas o Senhor diz que nós fomos levados como se fossem ovelhas indo para o matador. Mas o Senhor é o nosso Deus e o nosso juiz. E o Teu Filho é o nosso advogado. E aquele que nos condena aquilo que tenta nos trazer a eles foram decretados como não ter poder sobre nós, se nós pudermos agir dentro da fé. Então, meu Deus, quem pode nos separar do Teu amor? Porque nós somos muito mais do que vencedor, porque o Senhor nos amou primeiro, quando nós não, não tínhamos conhecimento que o Senhor era um Deus poderoso. Então eu estou certo, eu tenho a certeza que na tua palavra diz que não vai ser a morte, e nem a vida, e nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que ele morreu uma só vez, e ele ressuscitou uma só vez para dizer para nós que nós podemos confiar porque assim como ele morreu e ele ressuscitou assim também nós ressuscitaremos então ressuscita o teu povo meu Deus, nesta hora não deixa com que as brigas, as adversidades dessa vida, às vezes uma separação, algum desentendimento meu Deus, age na, na causa de justiça age nas causas impossíveis eu não sei o que essa pessoa precisa Espírito Santo na Tua palavra diz que o Senhor tem a função de nos conduzir, de poder interceder por nós. Então intercede nesta hora junto a Jesus Cristo, ao Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir com todo o seu poder, honra e glória. E a Jesus Cristo, a qual Ele está com a espada da justiça e assentado sobre o trono. Mas um dia Ele virá assentado sobre o cavalo branco. E na tua coxa está escrito o rei dos reis e senhor dos senhores. E quando ele desembanhar a sua espada, não há quem possa impedir o teu agir, o teu querer. Operando Deus, não há quem possa detê-lo. Não há quem possa impedir. Meu Deus, então opera na vida dessa pessoa. Opera nas áreas que, às vezes, ele pensa que está só com um problema. Mas opera nas outras áreas de, da vida dele. Restaura os pilares da vida. Os pilares da saúde, da, da vida emocional, dos pensamentos, da vida espiritual. Restaura, meu Deus, a comunhão com o Senhor, que é o principal pilar. Restaura, meu Deus, o pilar da vida física, da vida profissional, do trabalho. Meu Deus, restaura as finanças. O Senhor, venha abençoar, venha abrir porta, venha conduzir, venha dar luz aos pensamentos. Fala para Deus, Deus ensina-me, meu Senhor, ensina-me como andar na Tua presença, eu sei que eu serei vitorioso, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai, e o Senhor não é Deus de mendigo, o Senhor não é Deus de, de lançar os Teus filhos no meio dos porcos, mas o Senhor é um Deus que restaura o Teu filho, porque o Senhor não criou um homem para ser mendigo, não criou um homem para ser um homem desprezado, mas o Senhor criou um homem para ser a sua glória e imagem, para ser a coroa da criação. Por isso que o Senhor nos fez imagem e semelhança. Então, assim seja, na vida dessa pessoa, conduza ela, meu Deus. Eu não conheço alguns que vão ouvir, outros eu conheço, mas eles são Teus, meu Deus. E fala para Deus, eu sou Teu, Senhor. Eu sou Tua, meu Deus, que o Senhor restaura a minha vida ensina-me, Senhor, a te amar todos os dias e todos os dias restaurar a minha vida contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em cima do Isaías 53, Isaías 61, Isaías 9 e Romanos 8. Caso você queira pegar e estar lendo, não tem problema, vai fortalecer sua fé. Se você não souber como abrir a Bíblia, onde abrir, você pode ir na internet e colocar lá Isaías 53 completo. E aí vai aparecer lá a Bíblia online. E assim pode ser em qualquer outro capítulo. Mas continua no propósito, obedecendo a Deus, tira um horário para você orar, para que ninguém possa te interromper, envia para mais uma pessoa, e não é só isso, coloque algo na sua mão, ou uma fitinha, ou um anel, lembra disso, para que você faça um pacto com Deus, para você não reclamar durante esses sete dias. Porque aquele que reclama, ele rouba ele mesmo. Então você termina de fazer uma oração e você começa a reclamar de tudo, você está roubando você mesmo. Então o que, que você vai fazer? Você vai parar de se roubar. Roubar sua fé. Você vai começar a respirar fundo e falar, Deus, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Fala em pensamento. Você vai olhar para o que você pôs na sua mão e lembrar que você fez um pacto com Deus e você está levando Deus a sério. Então, honra a Deus e Deus vai honrar você. São essas coisinhas simples, mas que você vai precisar do Espírito Santo de Deus para executar. Entendeu? Então, lê a Bíblia. Você vai precisar do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ensina. Para você cumprir esse propósito da fitinha ou anel ou a pulseirinha, alguma coisa na mão, você vai falar, Espírito Santo, me ajuda a guardar a minha boca, me ajuda a vencer eu mesmo, para que eu não venha reclamar e agradar o Senhor, meu Deus. E você vai compartilhar com alguém. Pode ser alguém conhecido ou desconhecido. Às vezes é até melhor você enviar para quem você não conhece. Porque às vezes a pessoa está clamando, pedindo uma resposta a Deus. Se você tem números aí aleatórios, envie para um pelo menos. Porque a mesma dificuldade que você passa, você não passa sozinho. Tem outras pessoas no mundo inteiro passando a mesma situação. E assim como você clamou por resposta, para que Deus pudesse estar na sua vida e chegou, para Deus te conduzir, essa pessoa também está clamando. Eu não conheço e nem tenho capacidade de enviar um WhatsApp para o mundo inteiro. Então, nós temos que fazer a corrente do bem, aquela corrente que nós amamos o próximo. Então próximo. Amar o que você conhece é fácil, mas e o que você nunca viu? Como você pode abençoar quem você nunca viu? O que você compartilhar vale mais do que todos os tesouros da terra, porque se a pessoa tiver em alguma dificuldade, Deus é poderoso para livrar. Deus te chamou para vencer, então chama outros também para vencer, para a glória de Deus. Fica com Deus. Até amanhã.